Saudação internautas, seja bem-vindo E vamos para mais um duelo É hora do duelo Vou começar jogando a You're carta mágica Escolha a Se perdeu os duelos anteriores Clique aqui no card e confira a playlist correspondente Em seguida invoco a Bruxa da Floresta Negra e coloco uma carta virada para baixo. E acabo meu turno. Sua vez. I end my turn. Minha vez. Eu invoco o plasma revivido. Ao ataque. Bruxa ataque. I end my turn. Não tão rápido, eu ativo a Carta oh, armadilha! Não. Tributo Correnção. Essa carta destrói todos os monstros em campo. E quando a bruxa vai para o cemitério, eu posso pegar uma carta com até 1.500 de defesa agora. E agora, jogo a carta com retorno seguro. A spell card? E coloco o um monstro no modo de defesa. E termino minha jogada. Eu ativo a minha carta essa não! Now I'll set a card. I end my turn. Minha vez. E uma carta virada para baixo. Sua vez! Revelar a carta armadilha! Oh no! Reserva de soldados! Essa carta me permite pegar as três partes que foram para o cemitério pela escolha difícil. Porque significa que falta uma peça para vencer o duelo Você atacou o cretino de lança E quando o cretino de lança vai para o cemitério eu posso invocar outro monstro para o campo E eu posso escolher o outro cretino que estava no cemitério E graças à minha carta do retorno seguro, eu posso comprar mais uma carta Essa não Joga, ele foi removido do jogo. Jogo a carta mágica, enterro prematuro. E agora vou abrir mão de 800 pontos de vida para ativar o enterro prematuro. Chain, O quê? Minha carta? Ah, maldito! Ah, você vai pagar por isso? I see what you're trying to do. Unfortunately, it's not going to work. I activate yeah. Magic Cylinder! Coloco uma carta virada para baixo e acabo o meu turno. I end my turn. Minha vez. Eu invoco o somate místico. Ao ataque. Not bad. Ah, maldito caribu I end my turn. Ah, o ataque. logo mó na defesa e termino o meu turno. I activate my spell card. Card destruction. O que? Destruição de cartas? Ah, maldição! I end my turn. Ah, não posso permitir! Jogo a carta mágica, Porte da going to Galância, activate a spell card? que me permite comprar duas cartas novas. Em seguida revelo a Maga da Fé, que me permite pegar o Porte da Garância de volta do cemitério. You're going to activate a spell card? A tribute something. Eu sacrifico a maga da fé para invocar a maga do caos. Muito bem! Ataque direto! E cada vez que a maga negra provoca dano, eu compro uma carta. Uh. Uh. There must be something I can do, but what? Coloco duas cartas viradas pra baixo e termino minha jogada. I end my turn. I activate my spell card. I activate my spell card. Mas o que é isso? I activate my spell card. Essa não. Ah, nem What? pensar! Eu revelo minha carta de para baixo! Julgamento solene! Vou abrir mão de metade dos pontos de vida para negar sua carta mágica! Eu ativo oh, a meu. cópia da armadilha reserva de soldado! Para pegar de volta as partes que foram para o cemitério! E com isso, eu invoco! Eslórdia, o proibido, o Blistera! E é isso aí, conseguimos! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui Se quiser mais vídeos como esse, não esquece do like Conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!